Fala aí meus queridos, beleza? Gustavo Guerra aqui na área, como que você está, tudo bem? Hoje é dia de maldade total, hoje é dia de free lessons, vou lhe passar elementos para que você tenha uma visualização bem interessante do braço, certo? Então a tonalidade desse backing track... A tonalidade desse backing track é me, porque me, me é dele... Medo DO MEU QUERIDO! SIM! Vou lhe passar elementos para que você consiga tirar o melhor proveito do seu instrumento sem estudar. PORÉM, você terá que estar pronto para abdicar a sua alma. A JORGE! JORGE EVÉGIO! O TERROR! Então vamos lá! A primeira ideia é você aprender o Triângulo de Devil para que você tenha o Triângulo de Devil em suas mãos e para que você realmente receba esta fúria de forma clara você precisa estar bem aberto, meu querido sim sim, meu querido tem medo do tridente de Devil? <risos> é o seguinte nota me o Triângulo de Devil começa a partir da nota Mi. E agora nós precisamos encontrar todos os Devils aqui no braço do instrumento, certo? Então o primeiro Devil está aqui. Mi o segundo Devil é a princípio esta ideia, certo? Porque nós precisamos do triângulo. Você vai tocar tônica, terça menor e a quinta, sim, a quinta malvada. Aqui você visualiza basicamente um triângulo, certo? Quando você transporta, é um triângulo, mas um triângulo diferente, né, a pontinha tá aqui, a ponta vem aqui, é um triângulo torto, mas é o triângulo de Devil, certo? Então você vai improvisar nesses fragmentos, certo? Então você tem essa visualização e você pode utilizar notas pertencentes à escala próximas do Triângulo de Débora. Logo aqui em cima você tem a nota mi e você tem um triângulo e mais E aqui tem a brincadeira da menininha. E você oitavando isso, você encontra outro Devil aqui. Após na corda de número 6, você tem um Devil aqui, próximo Devil e próximo devil. E aqui você já memorizou toda essa ideia, certo? Qual que seria a conclusão? Você precisa saber apenas uma pentatônica e trabalhar no braço todo visualizando. O Triângulo de Devil <SILENCIO> <SILENCIO> Triângulo de Devil Você pode passar né, um outro. Certo, meu querido? Aqui você tem uma visualização plena do braço. Então estude cada um desses elementos pensando nesses triângulos, que seriam as tríades, certo? Tríade menor. E assim você tem uma visibilidade bem interessante. Agora, para finalizar, o Jorge vai passar uma frase para você. Sim, certo? Espero que você consiga. Então, de forma lenta, nós vamos trabalhar sobre ela. Primeira coisa, pentatônica, certo? Vou lhe mostrar com bastante detalhe, certo? Primeiro aqui ó, pentatônica. Vem na tenda, começa com esse bend. Usa a alavanca aqui, triângulo do Devil. Faz esse, bota aquela nota ali, certo? Usa a alavanca aqui, depois você faz um ligado. Você pode fazer esse padrão mesmo. Faz esse beijo esse outro dá o um beijo aqui, ó. Certo? Esse é o link que eu quero lhe passar, certo? Você entendeu? Já passei. Falei tudo que eu fiz aqui. Espero que você tenha conseguido, Jorge passou de uma forma bem simples para que você consiga. Então é isso daí, meus queridos. Bons estudos para você durante essa semana. E Jorge Facão deseja uma semana interessante para você, Jorge Bevegal.